Não tô acreditando. Semana passada a gente tava fazendo plantas pro nosso casamento. E agora você vem com essa? Como assim? Não tem certeza do que tá sentindo? Não. Não tem essa de tempo. Não existe isso. E aquela história de que era pra sempre? De que a gente era uma gêmea? Aliás, você sempre dizia isso. E agora eu vim dizer que tudo acabou. Que precisa de um tempo só pra você. Impossível. Impossível não ter mais ninguém no meio dessa história. Ninguém deixa de gostar assim do nada. Eu só não consigo entender como que uma pessoa muda tanto assim do dia pra noite. Quer saber? Eu tô com muita raiva de mim mesma. Por ter sido tão idiota. E tô com mais raiva ainda porque está me fazendo tão mal. Passamos por tanta coisa juntos. Passamos por cima de tantas coisas por nós, e agora você vem com essa. Tanto tempo jogado fora. Eu espero que você tenha muita certeza do que você está fazendo, porque não vai ter volta. Comigo não vai ter volta. Nunca mais.